Amigas, não se esqueçam que aqui no início é o seguinte, nós fazemos aqui três correntinhas com o verde, depois fazemos o ponto e quando o ponto está feito desmanchamos as três correntinhas, porque não pode estar aqui, não tem este efeito de cores. Depois aqui, quando tem aqui o V, nós também temos que chegar aqui e desfazer este V. Eu no início em alguns vídeos, há muito tempo atrás, não desfazia este V, ficava sempre aqui um ponto a mais. Um, ponto, um, um V a mais sem ponto mas pronto agora com este aqui é que nós vamos refazer vamos refazer aqui muito simples estão a ver depois passa por baixo dele próprio e passa por baixo deste e fecha vamos ver puxar e fechar e está o remate invisível feito top, né?